Esse documento aqui o representa realmente um Deus. Um documento produzido por um consenso entre os membros da Academia Brasileira de Ciências, que são de várias áreas. Isso inclui vai, assim, engenharia, matemática, física, química, geologia, é, é, ciências sociais. Também tem né? ciências sociais. Tem, tem ciência, ciência política, tem Elisa Reis, membro da nossa academia, nos ajuda muito. E vários cientistas sociais o Simon Schwarzman também Simão, o professor Simon, né? o Simon, o Barbaixo é membro da nossa academia também então tem um grupo bom para ciências redes sociais é. não a gente tem a gente tem muita coisa para tratar no Brasil gente... e infelizmente a ciência fica marginalizada pois né? é e uma questão para o e... Vamos lá, vamos começar. A gente não entende a importância do tem Bom, Então, é, estamos aqui numa reunião que faz parte de uma série promovida pela Academia Brasileira de Ciências de conversas, bate papos com pré-candidatos à presidência do Brasil. Nós hoje temos aqui o Christian Lobauer, que é pré-candidato a vice-presidente na chapa do Partido Novo, cujo pré-candidato pré -candidato a presidente é o João Amoedo. Não é isso, Cristian? É Muito bem. E a nossa pauta dessa conversa, como das outras vezes, é sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, Cristian, eu queria só fazer uma breve introdução. Por favor. Colocar um pouco o problema que nós estamos atravessando e também o que a ciência já fez pelo Brasil. Rapidinho. Então é, as pessoas não sabem ou talvez não tenham consciência de que o que o Brasil é hoje né, ele deve muito à ciência então vou dar exemplos disso é, é, a gente fala da Embrapa por exemplo, da agricultura brasileira pois há anos atrás descobriu-se aqui no Brasil um método de implantar nitrogênio no solo, usando bactérias esse método foi descoberto por uma cientista que chegou a ser vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, a Joana do Berain. Eu sempre digo que devia ter estátuas da Joana espalhadas aqui pelo Brasil. Né? Graças a esse método, a produtividade da soja foi multiplicada por pelo menos quatro no Brasil, chegando em alguns estados a 7. Sete. sete vezes mais soja na mesma área de terra. Além disso, o Brasil não precisa, não precisa importar adubo nitrogenado que é uma grande economia para o país, além do mais, a nitrogenado polui o ambiente, enquanto Meta Joana não. Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, no ano passado a Embrapa economizou 13 bilhões de dólares por não ter que importar a nitrogenado, graças à ciência brasileira. Não sei se você se lembra também que há poucos anos atrás o pessoal dizia que o pré-sal era uma aventura, que não ia dar certo, né? muito difícil. Né? Atualmente, o pré-sal corresponde a mais de 50% da produção de petróleo no Brasil, graças à ciência brasileira. Foi pesquisa feita em vários institutos de pesquisa, nas universidades, da própria Petrobras, né? juntou, interdisciplinar, né? juntou é, geos, geoscientistas, né? geofísicos, matemáticos, químicos, né? é, engenheiros mecânicos de várias áreas, civis, né? é, físicos, e, né? É, matemáticos deram uma contribuição importante, que era complicado extrair aquele óleo lá de, de baixo, um problema de dinâmica dos fluidos. Enfim, uma colaboração científica que resultou nesse sucesso. As hoje da Embraer, outro sucesso da ciência brasileira. Né? Lá no sul, você tem uma empresa chamada Embraco, né? empresa brasileira de compressões. Sim, Surgiu de uma colaboração com o departamento de engenharia mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um grande departamento de engenharia mecânica. Né? O pessoal não sabe, eu costumo dizer que isso é um bom, uma boa vacina contra o complexo de vira-lata, né? Porque o pessoal não sabe, muitas vezes, que Embraco tornou-se a maior empresa de compressores para geladeira, para ar-condicionado, do mundo. VEG, em São Paulo, produto da ciência brasileira, espalhantes elétricos, protagonista internacional, né? É separação de isótopos de urânio lá no Centro Tecnológico da Marinha, ciência brasileira, tecnologia desenvolvida aqui, até porque ela não pode ser importada. Ter proibição de exportação. Né? Enfim, uh, uh, combate à Zika, entender o que é a relação entre Zika e microencefalia. Ciência brasileira, publicada nas melhores revistas do mundo. Isso é aqui no Brasil, por causa da SAES lá, Brasil. Certo? Então, a ciência brasileira tem dado uma contribuição para o país muito grande, já deu. Embora seja muito jovem, né? Os primeiros universitários brasileiros surgiram no início do século XX. De Rávada, em 1636, se não me engano. O Universidade de Bolonha, em 1088. Isso. Então, as nossas universidades são jovens, já fizeram muito pelo Brasil. Qual o problema que nós temos agora? É o orçamento para custeio capital, é o orçamento para pesquisa, sem cortar salários, para o Ministério de Ciência Tecnologia, Inovação e Comunicações, esse ano, é 4,1 bilhões de reais. 700 milhões vão para a parte de comunicações. Sobra para a ciência, o antigo Ministério da Ciência, 3,4 bilhões de reais. Isso é um terço do orçamento, digamos, de 2013, corrigido pela inflação. A partir de 2013, começaram a haver cortes bruscos na ciência. O governo anterior já começou com os cortes bruscos. Nesse governo, mais ainda, nós estamos nessa situação. Quando você tem um orçamento que é um terço do que tinha em 2013. É fácil entender o que está que acontecendo no Brasil. Tem jovens indo embora, estão indo embora, acerto para outros países, jovens brilhantes, que quando, quando os jovens vão embora, quem vai embora são os melhores, né? que conseguem emprego lá fora. Né? É, equipamentos, Laboratórios com equipamentos parados ou obsoletos. Né? Isso está atingindo a joia da coroa. A Embrapa está com equipamentos obsoletos. E a joia da coroa. Importante isso para a economia brasileira. Né? Então, é... Quando a gente vê outros países em época de crise, eles exatamente tornam ciência e tecnologia uma pauta importantíssima para a economia do país, que é a maneira sustentável de sair da crise. Né? É a maneira de ocupar o um nicho do mercado internacional, aproveitando a crise. A China está fazendo isso. Né? Em época de crise, eles dizem ele diz o seguinte, olha, o PIB chinês, vai, a taxa de crescimento vai desacelerar por causa da crise. Esse é o primeiro-ministro lá que diz para o congresso deles. Né? No mesmo discurso, ele diz, vamos aumentar o financiamento de pesquisa básica em 26%. É quase um teorema, né? A economia vai mal, o crescimento vai diminuir, portanto, vamos aumentar o investimento de pesquisa básica. Né? Nos Estados Unidos, agora, o Trump mandou para o Congresso Norte-Americano um orçamento com severos cortes de ciência e tecnologia. O Congresso Norte-Americano, uma ação bipartidária, não só anulou os cortes, adicionou 20 bilhões de dólares ao orçamento de ciência e tecnologia. Quer dizer, o Congresso tem noção né, da importância de ciência e tecnologia para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Né. Europa, que atingiu em 2020, 3% do PIB de ciência e tecnologia. Enquanto isso, o Brasil partiu em 1%. 1% do PIB de ciência e tecnologia. Né, com inscrições que levaram décadas para serem construídas, ameaçados de naufragar. Então, isso é muito importante. Não é uma pauta menor, não. É uma pauta fundamental para o desenvolvimento brasileiro, Ela afeta a qualidade de vida da população. É a maneira que a gente tem de enfrentar doenças, né? epidemias, né? de uh, ter alternativas energéticas, né? de baratear o custo da energia, de ter um saneamento mais qualificado, né? afeta diretamente, de ter segurança alimentar, né? afeta diretamente a, a, a segurança, a qualidade de vida da população e o protagonismo internacional do Brasil. O Brasil não vai ter protagonismo internacional se não tiver uma tecnologia mais avançada. Os outros países estão apostando nisso. Então, esse é o panorama que nós temos. Isso explica porque eu tenho frequentado o congresso, ultimamente, né, para tentar colocar essa pauta, para impedir cortes, para tentar recuperar um pouco esse orçamento de ciência e tecnologia. Então, essa situação que a gente se encontra é uma situação dramática. Já se você conversar com o pessoal que está lá nos laboratórios das universidades, vão dizer, Estamos sofrendo, estamos padecendo. Né? São Paulo, que é a FAPESP, que é uma grande, uma grande instituição, tá certo? eu admiro a FAPESP, né? e, e que uh, fica é praticamente intocável tamanho o respeito que se tem por ela. Né? Então ela ajuda São Paulo nesse momento de crise federal, tá certo? mas outros estados estão é numa situação muito ruim, porque as fundações já para pesquisa também estão em estado falimentado. Esse é o panorama. Esse é o panorama. Então por isso é que nós queremos realmente colocar a agenda de ciência e tecnologia na pauta das eleições. Mais ainda, eu acho que você é do um partido novo. Então, falar de uma coisa que eu acho que o um novo tem que trazer. O um novo tem que trazer para o Brasil, não estou falando do partido novo, a ABC é a partidária. Né? Eu estou falando um novo num sentido mais geral. Né? Uhum. Um novo no Brasil, no momento, é ter uma agenda nacional, uma agenda nacional de desenvolvimento. Não, não dá para ficar olhando só o curso prazo para favorecer um setor ou outro corta aqui, corta lá qual é a agenda nacional de desenvolvimento? precisamos ter isso e aí eu paro e deixo a bola contigo não, já é uma belíssima introdução, professor e eu quero lhe dizer algumas coisas antes. É, que o Partido Novo está concluindo o seu programa nos próximos dias na próxima semana, no dia 4 é a convenção nacional de de formalização de todos os candidatos São o presidente da república, vice-presidente Cinco governadores, seis senadores 450 deputados federais e estaduais nos estados onde há governador Todos selecionados, com provas de direito constitucional, ficha limpa Todos sem usar dinheiro público Enfim, características completamente diferentes do nosso ambiente político E esse programa que nós estamos aqui, estou até com rascunho aqui Uhum. A gente tem um grupo pequeno que está avaliando e corrigindo Ele, sinceramente, não tinha Comentário sobre ciência Até essa última semana Quando nós tivemos alguns contatos Coincidentemente, além desse Tivemos outros contatos E a gente, evidentemente, sabe da importância que tem A gente teve recentemente No Centro Tecnológico de São José dos Campos uhum. E na nossa visita Havia lá uma missão canadense Que tinha acabado de comprar o passe De cinco engenheiros que estavam indo embora porque é isso que é isso mesmo. você acabou de colocar. O eu, Canadá está com escritório no Brasil e a China também. Estou recrutando pesquisadores brasileiros atualmente. A gente tem consciência é. desse brain drain. Né? É, e a gente sabe a importância que a ciência tem, não só para a agricultura, mas vários outros setores. A gente acompanha, eu, eu pessoalmente, com mais intensidade, área agrícola, por questões profissionais. Mas uhum. uh, a gente tem acompanhado a questão 4.0, a questão da indústria farmacêutica, a importância de se fazer pesquisa fala-se que se faz, mas não se faz aqui né? recursos públicos foram muitos recursos públicos para a indústria farmacêutica que acabou não fazendo aqui é, uhum. a indústria do petróleo está aí o resultado que a gente vê enfim, apesar de todos os ácidos da Petrobras a pesquisa realmente chegou a 7 mil metros enfim, a gente tem consciência de tudo isso, o que a gente aprendeu e vai colocar no programa, espero que esteja de acordo com esse documento, que será lido antes de fechar o programa. É lógico. É o primeiro, a gente sabe de da... desde 1970 até 2015, se não me engano, o crescimento da participação da ciência brasileira nas, nas avaliações internacionais, de 0,4% até 2,5%, se não me engano. Ou seja, do ponto de vista da produção, houve um avanço, isso não pode ser perdido. Por outro lado, a gente sabe da, do distanciamento que existe entre a empresa e a ciência. Uhum. É curioso, se não inédito, talvez, ou exótico, que o Brasil tenha tanta produção universitária sem, ciência, sem empresa junto. Né? O que a gente pensa, muito, nós não somos especialistas, mas é que deve haver... Uma, uma, cada vez uma tendência maior de se fazer como se faz nos Estados Unidos as empresas perto dos pesquisadores a ciência Sim. junto da empresa Sim, exatamente, é. a gente a gente tem muito esse perfil no partido né? outra coisa que a gente acha importante é que os recursos que são direcionados para a ciência e deve haver e não deve ser cortado como foi essa ideia de vincular com a inflação é um desastre é, o Estado do Planejamento não deveria ter essa percepção de ciência, como as outras linhas de orçamento, por outro lado, deveria haver um controle maior, a gente entende, não só do, do recurso como ele foi usado, mas da performance da ciência que foi contemplada. Quer dizer, a gente nota que existe uma cobrança é, bem razoável, bem incorreta, bem do uso dos recursos, mas pouco se avalia o que deu aquela pesquisa. Uhum. Evidentemente, a gente sabe muito bem que, vou chutar um número de cada 100 investimentos, um vai gerar um fruto de grande importância, de grande de salto tecnológico. É assim que funciona, mas tem que, tem que ter esse um. Tem que ter. Senão a sociedade isso. não vai conseguir pagar. a sociedade, esse é o último ponto que a gente aprendeu, a sociedade não entende o que é ciência. A gente não ensinou a sociedade brasileira a entender a importância que isso aqui tem. E aí, já com o Congresso com as características que tem e a gente mesmo ia pecar e não falar de ciência no nosso programa que deveria ser o um programa mais moderno de todos uhum. isso tem que mudar que ah. passa por um processo de popularização da ciência Certamente, que sim. é a comunicação das, para as crianças, as feiras de ciências e, e, e, a, e as pessoas saberem os resultados que o professor colocou no início, na agricultura na medicina, na o que a ciência fez? Deu um salto de produtividade de qualidade de vida para as pessoas. Isso a gente não vê no Brasil. Isso mesmo. Pouca gente sabe. É. Eles e como isso, sempre que que veio da ciência. É, é isso aí. Como consequência, os recursos são escassos. Infelizmente, a gente tem uma tradição de achar que o Estado vai sempre ter recursos infinitos e não é assim. Nós temos que mudar essa percepção no Brasil. A gente hum. tem essa percepção, a gente tem noção de escassez. Prioridades têm que ser definidas, mas a ciência deve estar entre as prioridades. Eu não digo isso que estou aqui, professor, não digo mesmo. Se não tivesse, eu diria, mas tem. É. A visão que o João Amoelio tem de Brasil, de longo prazo, é de uma sociedade de oportunidades, que já foi. A sociedade de oportunidades é uma sociedade onde tem espaço para quem faz pesquisa. É então, então que nós... domina o conhecimento, né? Porque cara, no mundo atual o conhecimento é a chave do poder, até é é o chamado soft power, né? a China está fazendo isso, aliás aproveitando um vácuo que é deixado aí pelo Trump, né? a China está invadindo espaços com soft power, aqui no Brasil, inclusive, na África, plantando soja na África, olha só, é, né? é, lançando um satélite artificial ultra sofisticado, está é, tá apostando na tecnologia. Né? É, eu acho que caso chinês a gente não consegue nessa vida... Chegar aos patamares Não, não sei, mas subjetivos. é um bom exemplo, assim, para, é. pensar para o futuro, né? Acho que pensar a gente deveria sempre tentar caminhar para o modelo americano, uhum. de aproximação das empresas, das empresas, eu digo, uma experiência pessoal, eu trabalhei cinco anos na Baia, uhum. a Baia faz pesquisa de cana-de-açúcar na Bélgica. E eu tive lá e vi as estufas uhum. a zero grau as estufas todas aquecidas para poder fazer pesquisa em, em cana. Uhum. Eu falo, mas por que isso aqui não está no Ribeirão Preto? Por que isso aqui não está em... Não está por quê? Porque a pesquisa aqui é mais cara do que lá, a mão de obra é mais cara, o acesso a tecnologias, e uhum. enzimas e material é mais rápido, uhum. mas não temos é um problema verdade. da Anvisa na, do, na aduana, não temos um, esses problemas que acabam inviabilizando a vida do pesquisador. Uhum. E mais ainda, eles não têm certeza sobre a legislação de propriedade intelectual. Uhum. Isso para eles, os alemães em particular, mas para todos, uhum. quando eles veem esses processos, esses processos ou esses projetos de transformação, modelo indiano, de respeito à propriedade intelectual, todos ficam assustadíssimos e não se interessam pelo Brasil. Uhum. Isso é uma coisa que tem que mudar, yeah. senão não vai vir. Veja só, eu tenho esses dados, lá do próprio Jorge Guimarães. Né? São de 135 mil empresas registradas como industriais no, no Brasil, é, menos de 1% faz uso da Lei do Bem, de incentivos fiscais para a inovação. Imagina. E apenas 200 fazem parte do MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação. É, é inovação. muito pouco. É muito pouco. Então nós perguntamos para os empresários, mas o que, que, quais são os impedimentos? Então, tem vários, vários impedimentos. Já ouvi a questão da propriedade intelectual, sim. Né? É, uma patente aqui no Brasil leva de 8 a 11 anos para ser conseguida. Lá fora é menos de um ano você consegue uma patente. Né? Dificuldade de fazer uma empresa. Até isso é difícil né? aqui. Né? A questão dos juros é muito importante. Porque o empresário pega dinheiro emprestado para fazer inovação e, se o juro é alto, o risco aumenta. Né? O risco dele aumenta. Então, tem uma série de fatores que inibem a inovação. Nós tivemos um sucesso recente. Você falou de, de regulações, né? foi a aprovação do marco regulatório, um é. decreto. Isso foi muito bom. Embora já ainda os vetos feitos pelo governo anterior, de certos pontos que permitiriam maior flexibilidade, maior liberdade, mas já foi um grande avanço. É. Grande avanço. Você tem que aprender a usar o novo marco Legal, é. né? porque as pessoas ficam com medo né, de usar. É. Que, eu acho que é um grande avanço para estreitar essa colaboração entre empresas é. e academia. Né? Isso é muito importante, é. realmente. Muito importante. Eu acho que tem que ter mais empresas fazendo pesquisa e de desenvolvimento no Brasil. Certamente é isso mesmo. Sem dúvida. Eu participei da MEI, ainda uhum. como funcionário da Baia, uhum. que fui até o início desse ano. É... Dr. doutor Pedro Ronchowski está sempre muito ativo, a gente tem todos os materiais. Acompanhou, o problema, um dos problemas, além desses citados, é o que eu conversava com o professor Mannheimer agora sobre a, a necessidade de ter mais engenheiros, a formação de engenheiros. Então tem lá um plano que incentiva as escolas de engenharia, porque a gente formou muitos advogados, muitos Isso. filósofos, muitos, né? Deixou de formar quadros de técnicos e de, de alto nível para poder Isso. fazer a pesquisa. Isso. Então também tem lá um relatório grande da MEI. Eu lembro bem da necessidade, se não me engano, a gente forma 40 mil engenheiros por ano e precisaria formar 60 mil, uma coisa assim. É, é um gap de formação já. Certamente. Muitos desses existem depois de formados. Não vão trabalhar em engenharia. Fora a qualidade. Mas deve ter o êxodo também, né? Que agora eles ele saem da área, né? Mas isso é muito importante. Precisamos ter mais engenheiros qualificados no Brasil. Né? O João sempre fala isso. O João é engenheiro, inclusive, uhum. no nosso candidato à presidência. Ele é engenheiro e, e fala, eu, não, eu era engenheiro, queria fazer engenharia nos anos 80, mas foi o primeiro, o primeiro choque da, da, da crise, foi trabalhar no sistema financeiro, como muitos engenheiros. Né? Por isso que os bancos enriqueceram tanto, está cheio de engenheiro bom lá. Isso, exatamente. E, isso. E, e aí voltou um período agora nos anos 2000, e de novo os engenheiros hoje estão na, estão na, na, na situação ruim. Então... Pois é. Esse ciclo tem que terminar, é, e não é nós que vamos conseguir fazer isso, mas a gente tem consciência desses problemas, pelo menos, e tudo isso vai ser contemplado também na nossa, nas nossas diretrizes de partido. Isso, isso. É. Nós falamos aqui também nesse documento, Eu não apresentei ainda o documento, Eu então vou passar agora oficialmente, tá bom? Esse documento aqui, o título é significativo, né? Ciência, Tecnologia, Economia e Qualidade de Vida para o Brasil. Tá certo? Ele realmente quer batalhar pela qualidade de vida dos brasileiros e brasileiras. Tá certo que Está intimamente ligada no mundo atual ao conhecimento. Né? A ciência, a tecnologia, e inovação. Tá certo? Ele fala também da educação nesse documento. Tá. E é uma questão fundamental. né? Você Nós temos aqui no Brasil uma educação básica que, convenhamos, não é como em outros países, por exemplo, Finlândia. Assim, né? Eles consideram o seguinte, uma das funções da educação básica é eliminar as diferenças entre as crianças que vêm do berço em que nasceram. Isso. É apagar aquela memória, tá certo? Começar uma vida nova. Aqui, pelo contrário, a educação básica reforça essa diferença. Isso. É? Então, isso precisa ser consertado, né? porque são milhões de cérebros desperdiçados aí, pessoas que podiam estar contribuindo para o desenvolvimento brasileiro. Então, nós consideramos isso também uma prioridade muito séria, de melhorar a qualidade da educação básica. Conseguimos a universalização do ensino fundamental, legal, uhum. né? Mas tem que melhorar a qualidade. Pois é. Agora quase todos estão na escola, agora tem que ter escola. Tem que ter escola. Tem não tem só comida, comida né? Não só comida. Não, a gente está. Isso é. tá no, já está no nosso programa. Certo. A é parte da educação. Nem, na verdade nem existe o um capítulo de educação, ele tem outras divisões. Uhum. Fala do Estado. Uh, o desenvolvimento social, e neles você tem os tópicos de educação distribuídos. Perfeito. Não há nenhuma dúvida, se tem, se tem alguma dúvida, uhum. alguma certeza no nosso programa é esse. Os recursos irão são escassos, irão para a formação das crianças. A parte universitária uhum. vai, infelizmente, ter que sofrer algum tipo de uhum. redução, provavelmente contribuição parcial privada para aqueles que podem pagar, nas universidades públicas, para que esse recurso vá para as classes, para, as, para a base ensino uhum. elementar, para justamente criar a isonomia. Uhum. todos saírem da mesma, saem largar igual, depois a natureza isso. estabelece, isso. então isso já está lá e, e só para... Eu que nós temos uma publicação aqui na academia interessante, o título é Aprendizagem Infantil. Nós temos publicações sobre todos os níveis de educação aqui, feitos nos últimos anos, e estão todas disponíveis na, no portal da academia na internet gratuitamente. Pode ser uma, uma publicação sobre aprendizagem infantil, é antes da escola. É anos, anos, né? É, e tem um, tem um artigo lá do Heckman, que é prêmio Nobel de Economia dos Estados Unidos. Né? E ele é coautor de um dos artigos, ele fala dos experimentos que ocorreu nos Estados Unidos com crianças e comunidades carentes. Eles dividiram em dois grupos, isso é meio perverso, às vezes, um é o grupo de controle, né? Nenhuma influência sobre esse grupo, você toca nesse grupo, o papai se controlando. E o outro é o grupo onde há uma intervenção antes da escola. Junta as famílias, não é só aprender a ler. É social, é higiene, é tudo, tá certo? E para ali a intervenção, depois deixa lá. Seguiram durante 25 anos essas crianças. As crianças que... e depois não houve mais nenhuma intervenção. As crianças que tiveram essa intervenção nessa fase, todos os, os, os níveis de, de, de qualidade melhoraram. Né? É ingresso no ensino superior aumentou apreciavelmente as chances de ingresso. Né? Criminalidade reduziu apreciavelmente. Né? Só intervir antes da escola nessas famílias carentes, você vê. Né? O além de quê, fica muito mais barato. Fica né? muito mais barato. Você essa, essa é isso. essa é cara do que você recuperar um, um adolescente e isso, tá isso, isso. Então o Heckman, que é economista, né? ele, ele considera esse, bem, de longe, o um investimento mais lucrativo do Estado na fase antes da escola mesmo que seja simplesmente por um cálculo econômico é isso aí, vale a pena vale a pena, vale a pena então são coisas assim que isso faz parte do conhecimento que já existe aí na humanidade né? ah. e, e, e, a, e que a gente fica assim ansioso uh, Christian, é porque tinha que ser aplicado no segurança. Né? já tinha que ser aplicado há muito tempo o Rio Grande do Sul tem um projeto desse já há muito tempo passou por vários governos é PIM projeto PIM né é por uma infância melhor é, entra ah. lá projeto PIM você vai chegar lá né legal está passando assim foi respeitado por vários governos virou um projeto de estado né? junta famílias coisa rara não sabia. coisa rara né interessante né? é raro ter projeto de estado aqui no não Brasil né? então é isso né? não assim, a gente tem consciência de quantas oportunidades a gente já perdeu, né? Uhum. Yeah. e recentemente, se me permitiu ler um relatório sobre o, a pirâmide demográfica, que não é mais de pirâmide, né? deixando de ser rapidamente, né? uhum. o nosso processo de envelhecimento, que começou em 2012, segundo o estudo das Nações Unidas, uhum. então o Brasil já é um país que envelhece, então a nossa janela de oportunidade para Ficar menos pobre do que a gente está é nos próximos 15 anos. A gente Sim, já sei. perdeu esses últimos 10, praticamente. Uhum. E imagina né, fazer isso sem tantos jovens como a gente teria, como a gente já teve. Né? Porque aí. Em 2030, o crescimento demográfico zero. Nasce um, morre um. Daqui 12 anos, em 2050, seremos é, 75 milhões de brasileiros acima de 65 anos. Olha só. E hoje são 24. Uhum. Então assim, eu já estava pensando, essas crianças que deveriam ter esse tratamento imediato de 0 a 6 anos de isonomia, se a gente fizesse um milagre, ou amanhã, ainda assim a gente não conseguiria pegar todos. Então é um negócio que, se fizer uma conta fica muito mais é, é, premente e né? muito mais urgente. Isso, né? isso mesmo, isso mesmo. E a gente tem consciência, hum. professor, o que a gente não sabe se a gente vai ter oportunidade de implementar isso politicamente. A gente está trabalhando muito para isso, mas conhece todas as limitações da do dimensão nacional, das isso. diferenças sociais, regionais, do sistema político. É, é. Mas estamos trabalhando. É, eu acho que eu, uma vez eu fiz um paralelo, foi até numa reunião lá em Brasília. Né? Falei isso no Congresso Nacional, falei também no Conselho Nacional de Ciência e Psicologia. De fato, em princípio, é presidido pelo presidente da República. E, e eu fiz o um paralelo com o projeto Apollo dos Estados Unidos, né? que foi assim a, a União Soviética lançou um satélite artificial, os americanos ficaram assustadíssimos, vamos perder a corrida, especial, a corrida espacial, é. aí o John Kennedy fez o famoso discurso dele, que né? nos Estados Unidos se chama de Moon Statement, né? o discurso da Lua, ele disse o seguinte, olha, em, anos, em na próxima década nós colocaremos um ser humano na Lua, né? mudou a educação básica Mudou o perfil industrial né? e colocou um homem na Lua em nove anos. Tá certo? Então foi um grande projeto norte-americano que pegou várias áreas dos Estados Unidos. Então a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte, qual será a Lua aqui no Brasil? Isso. Quem é a nossa Lua? Isso. Nós não vamos querer chegar na Lua, né? mas quem, quem, quem é a nossa Lua? Então nós temos um candidato para a Lua, tem outro, mas tem um grande candidato, sabe qual é? Olha só, o Brasil tem 20% da biodiversidade mundial, olha que coisa fantástica. Acredita-se que desse, desses 20% nós conhecemos apenas 5% da biodiversidade. Por outro lado, temos em universidades brasileiras, institutos de pesquisa, pesquisadores trabalhando sobre essa biodiversidade. encontrando plantas medicinais e publicaram em das melhores revistas estrangeiras. E esses artigos desses pesquisadores são citados em pedidos de patentes apresentados lá fora. Imagina se a gente tivesse um grande projeto mobilizador, como foi o projeto Apolo, aqui no Brasil, mobilizando empresas, aí entra até em áreas que você já trabalhou, né? empresas de fármacos, tá usando a biodiversidade brasileira e produzindo fármacos aqui no Brasil, exportando fármacos do Brasil para o mundo. Tá certo? Isso seria uma, uma grande.. O Brasil tem chance de ser uma grande potência fazendo uma bioeconomia sustentável, é a melhor maneira de combater o desmatamento da Amazônia, porque você dá uma alternativa lucrativa, não é melhor do que derrubar a floresta. Enfim, está aí. É uma grande riqueza que nós temos. Né? É uma riqueza a ser explorada. É, o que né? precisa ter é um incentivo para que empresas façam isso. Isso né? aí, assim, certamente. Todos os incentivos. Não é incentivo fiscal, não é isso. Não, não, não. pode até ser, mas não é esse o ponto. Assim, qualquer empresa, uma Suíça que chegar aqui e falar... Eu tenho as condições para fazer isso. Eu posso ir na Amazônia, pegar uma planta, uhum. pegar um laboratório aqui, fazer uma, uma pesquisa de cinco anos, registrar um, um medicamento, vender no mercado brasileiro e mundial. Tudo isso tem que ser possível. Uhum. E a minha impressão isso. é que quando começa a ver onde estão os entrados, isso existe. É, é, é muito por problemas trazado, burocráticos. É. Por isso, e nós estamos batalhando contra isso. É. Nós somos um documento agora que foi enviado para várias autoridades a é que nesse vários ministérios, sobre a, a lei da biodiversidade. E nós estamos pedindo a revogação de um decreto que regulamenta a lei da biodiversidade. É um decreto que tem tantas exigências que, que pesquisadores brasileiros, por exemplo, não conseguem fazer pesquisa sobre a biodiversidade. Não conseguem fazer. Aí vem os franceses e entram pelo Os franceses entram Guilherme. pelo Guilherme, é francesa. E pegam e as plantas. E pegam, plantas. E pegam as claro. Então, esse é, um, esse é um entrave burocrático, é um entrave legal. É o decreto, não é a lei da biodiversidade, é o decreto que regulamenta a lei. A lei da biodiversidade até ficou razoável. Não? Mas na época nos diziam, espera até vir o decreto. viu o decreto morrou um horror. Trava. Né? Trava tudo. Então nós queremos a revogação do decreto. Vamos começar de novo. Não? Olha o novo aí. Não? Vamos começar de novo. Não, assim, vamos, vamos fazer uma nova regulamentação. É podemos né? não conhecer, vamos ver esse decreto. É, é isso aí. É certo, importante isso aí. Não? Porque é a, a grande riqueza que a gente tem. Não, eu acho que a gente tem no nosso programa, uma das, qual é o nosso projeto Apolo, né? A gente está mais que modestamente, não é tão profundo cientificamente, mas a gente acha que a vocação brasileira é produzir alimentos. Mas não é exportar só o grão de soja, que já tem muita tecnologia nele, uhum. como foi dito aqui. Mas é dar ao Brasil as condições de ser um grande produtor de alimentos num ambiente sustentável, que é possível e já, já, já está sendo igual parte do país, e agregar valor no alimento, uhum. coisa que outros países muito piores que o Brasil já fazem. Isso. Então, assim, esse é, nos parece um dos, uma das vocações brasileiras, o que vai ser o condutor de tudo. Está vinculado ao que foi dito aqui é. em relação à biodiversidade. O isso, isso, isso. uso de biodiversidade para produzir produtos, que em alguns casos são medicamentos, outros uhum. são alimentos. As coisas se encontram, né? Remédios. Vitaminas, etc. Enfim. Você sabe que eu estive lá, lá em Badaus, recentemente, eu descobri o seguinte. Tem uma planta lá, eu sou físico, hein, não sou da área de biologia, então para mim dizer esses nomes que eu vou dizer agora é quase que trava a língua. Então tem uma planta lá que se chama endopleura uxi. Uxi é amarelo na língua dos índios. É uma, é uma planta que dá um fruto amarelo, e do fruto e do caule da planta extrai-se uma substância chamada bergenina. A bergenina é um anti-inflamatório poderoso, é, é também antioxidante. Né? É, o, o, os laboratórios Berk vendem a bergenina purificada a mais de 95% no Brasil por mil reais o miligrama. O ouro é vendido no Brasil por 130 reais o grama. A relação por peso entre a bergenina e o ouro é 10 mil. A bergenina é 10 mil vezes mais valiosa que o ouro. É uma planta que nós, vende uma planta que nós temos aqui. E nós estamos comprando, veja só, por mil tá reais o um miligrama. É, é, é uma riqueza muito grande e nós estamos deixando isso de lado. Então, eu acho que isso aí é uma agenda muito, muito importante para o país. Não, a gente tem que entender por que essas coisas acontecem e elas não se transformam em, isso aí. em realidade. Isso. Porque empreendedor e capitalista tem nesse país ainda. Tem. Como é. é que alguém, não, conhecendo essa história, não abre um olho e fala, vou investir? Deve ter alguém que já tentou e falou, mas tem esse problema, tem esse problema, é. tem esse No terceiro problema ele desiste. Isso, isso, isso é o que, que a gente acha que pode contribuir. A gestão da coisa pública, isso é muito importante. para destravar é. as isso coisas, é muito para poder influir. Não é só na, na ciência, em muitas outras claro, áreas claro, do Brasil. Claro. Né? Cris, então, eu estou te passando esse documento. Certo? É, muito obrigado. Utilize a vontade. Copie à vontade, tá certo? Eu não vou me queixar de que é plágio, muito pelo contrário, tá certo? Eu quero mais é que copie esse documento aí. Será e devidamente tem, citado. E tá? tem várias sugestões. Nós acreditamos que isso aí é um projeto suprapartidário, tá, tá certo? Suprapartidário. Não tem, assim, projeto para o Brasil. Ah. Tá bom, a gente vai certamente usar é, e, e vai citar aquilo que não sou eu que decido tem um grupo claro, de que defende claro, claro, mas é, acho vai como é muito, muito muito transparente aqui vai como subsídio aí para o programa exato. de vocês exato e tem links aí para publicações da academia que são mais detalhadas sobre algumas dessas questões Tem é um livro que saiu recentemente sobre reforma da educação superior temos um trabalho que reuniu, veja só, 150 cientistas sobre é um projeto de ciência para o Brasil né? que pega várias áreas da ciência e da inovação. Os links estão... eu, estão eu aí na introdução. Eu, eu, tá um link? Ah. É, tem aí o link da internet na introdução. Algum lugar aí no final da introdução tem um ah, link. Tá aqui. Já viu? Publicações. Isso é publicações. certo esse projeto de ciência para o Brasil, olha, modesta parte, do ponto de vista da academia, modesta parte, quando eu falo, não é meu pessoal não, né? é, é fantástico, viu? Realmente não, não é fácil assim, unir 150 cientistas trabalhando, deixando de fazer suas pesquisas para fazer um projeto desse, fizeram. Então pega assim, desde pesquisa no cérebro até ecossistemas, né? agricultura, biodiversidade, ciência básica, né? inovação, tudo lá. Agora, tem, a gente teve muita comunicação, muita uh, publicidade naquele projeto do, do professor Micaelis em, em Natal, né? Certo, isso, isso. É, E aqui foi uma pena que não deu certo, né? Ou pelo menos, aparentemente, eu li pela revista Piauí, então. É, o que, que acontece essas coisas? O que você acha que... É só questões pessoais? É questões não, acho que tem, às vezes tem questões pessoais, aí eu não ignoro os detalhes, é. certo? Nós temos cientistas muito bons no Brasil nessa área de neurociências, aliás, eles participaram até da confecção desse capítulo do projeto de ciência para o Brasil, apontando quais são as questões principais dessa área. Então, tem muita gente boa. Né? O que prejudica, eu vejo, assim, laboratórios sendo prejudicados, muitas vezes por falta de continuidade de financiamento. Se você olhar a curva de recursos para a ciência no Brasil, é assim, zigue-zague. Né? Isso é péssimo. Tá Você tem que ter uma continuidade de financiamento. Como é, como é que a pessoa vai programar a sua pesquisa? Então, o que que pega? Então, por exemplo, pessoas que fazem pesquisa sobre a influência da, de vírus da Zika, por exemplo, ou chikungunya sobre o organismo, sobre o, organismo, sobre o cérebro. Eles não vão fazer essas, essas pesquisas inicialmente sobre o cérebro humano, né? não dá. Né? Então, eles fazem... É, tem várias maneiras de fazer. Uma é usar camundongos geneticamente modificados, que são importados. Hum. Se você não tem recurso, você para de importar. Você fica sem insumo para o seu laboratório. Como é que vai fazer a pesquisa? Como é que o seu estudante vai terminar a tese de doutorado dele aqui no Brasil? Está faltando esse insumo. Não? Eu ouço muitas histórias assim. Então, tem, especialmente laboratórios de biologia ou química, né, Walter, também. E, assim, não, é, não, é que... a obtenção... Os produtos é, que é, eu já não falo nem na, nas firmas que hoje entrega alface em casa de 4 horas, né? sim, sim, sim. mas você lá fora consegue um produto que você precisa e de quatro horas depois está no laboratório. Pois é, isso aí. É. Isso aí, isso vale sim. também para conhecer... Mas concertos. isso é uma história que já tem 50 anos. Eu sei disso, isso, isso vale também tá para Na época do professor Fritz aquilo que... Nós já, já, tinha apósito, já tinha isso, isso. já tinha é isso. Então, é isso mesmo, então, Equipamentos, até como laser. O laser quebra lá fora, no dia seguinte está consertado. Aqui pode levar meses, anos. Né? Você... Quando é consertado, Quando é rejeitado mundo. É, é isso aí. Então tem questões, dá para resolver? Dá para resolver. Muitas vezes são questões burocráticas. Né? Agora tem questões de financiamento também. Né? Quando um laser potente quebra e você não tem recursos para consertar, bom, para aí, né? Para aí, é um desperdício também. Para o país, porque botou dinheiro lá naquele não, pode equipamento. Parar, né? E aí está parado, não pode ficar parado. Então, tem essa questão, a continuidade das pesquisas é muito importante, até para proteger uh, os recursos que já foram colocados lá. É isso. Né? E esse é o problema que nós temos. Então eu, assim, eu, eu conto com vocês realmente para colocar isso em pauta. Vamos colocar. Querendo entrar em contato conosco, estamos às ordens. De fato, eu acho que a nossa missão mesmo é de a sociedade né, sobre os benefícios que a ciência pode trazer e a inovação né, pode trazer para o país, é isso. Né? Nosso trabalho tem sido nesse sentido. Tá bom, nós estamos conscientes do tema, vai para o nosso programa e não vai só ficar com letra morta não. Muito bem. Vai para o para o nosso programa político. E nós vamos trabalhar para ganhar. Muito bem, isso. Tá Se ganharmos, teremos um capítulo de ciência para implementar. Muito bem. Então, Obrigado pela, pelo convite. Aqui. Eu agradeço a sua presença. Nós tivemos aqui o professor Christian, né, que é candidato, pré-candidato, pré tem que dizer isso, importante por ser jurídico, né? pré-candidato a vice-presidente né, na chapa do Partido Novo, que é encabeçada pelo... João Moelho. João é. Então, esse é mais um capítulo né, da bom. nossa série de conversas sobre as próximas eleições e papel da ciência e tecnologia nela. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor. Prazer. Quatro horas.